Olá! Você está iniciando a disciplina Pensamento Computacional, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de reconhecer a importância do pensamento computacional na vida cotidiana e ser capaz de aplicá-la em problemas de raciocínio lógico e de desenvolvimento de algoritmos. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Pensamento computacional – Alguns conceitos Módulo 2 – Turbinando a mente com o pensamento computacional Módulo 3 – O pensamento computacional em algoritmos E módulo 4 – Pensamento computacional – Desenvolvimento Para construir seu percurso de aprendizagem em cada módulo, você deverá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 Essa configuração permite que você organize seu tempo de aprendizagem dentro do cronograma estabelecido para cada disciplina. A proposta pedagógica da disciplina, os materiais didáticos e atividades foram elaborados por um professor especialista da área. E ele tem um recado especial para você. Olá, alunos! Meu nome é Anderson Lima e eu vou ser o professor da disciplina de pensamento computacional é, do curso que vocês estão adentrando agora na universidade. Falar um pouquinho sobre a minha formação, então eu sou é, cientista da computação, ou seja, eu tenho graduação, mestrado e doutorado na área de ciência da computação. É, a disciplina que nós vamos trabalhar, pensamento computacional, é uma disciplina extremamente importante, é discutida no mundo inteiro hoje em dia como uma habilidade do futuro, é ensinada em escolas de diversos outros países já na formação básica e por ser uma habilidade do futuro, ela é essencial para diversas áreas e não apenas para a área de computação. Mas o nosso foco aqui é o foco de tecnologia e vocês vão aprender o quanto o pensamento computacional ele pode ser importante para potencializar o raciocínio de vocês para as disciplinas subsequentes que vêm logo depois de algoritmos, algoritmos 2, disciplinas de programação. Então é isso, espero que vocês aproveitem o curso, bons estudos e até a próxima!